Rapaziada, agora é a hora, manos Um grande desafio pra nós, mano Pra nós, eu vou tentar agora Neste vídeo, ganhar a Amber E se eu conseguir ganhar a Amber GG, maravilha, mas Se eu não ganhar a Amber, eu vou Ter que comprar a Amber E se eu comprar a Amber, aprenda É dar pra vocês um gift card De 50 reais, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Se liga só Aqui, no Bruno Clash Ok vídeo pra vocês, e galera é o seguinte, hoje já estamos aqui pra fazer aquela zoeira, a zoeira do Brawl Stars Se liga só, já estamos aqui dentro pra poder fazer a zoeira, e é o seguinte manos, agora a gente vai tentar pegar a queridíssima nova Brawler A Amber mano, isso mesmo, a Amber, essa é a ideia conseguir a amber e ver se a gente consegue deixar ela o mais full possível, se é pode dizer dessa forma. Bom, é o seguinte, eu vou tentar ganhar ela nas caixas, tranquilão, normal, sem problemas, mas se caso eu não conseguir nas caixas, eu vou ter que comprar. E se eu comprar, você vai ganhar também, porque aí se eu comprar, eu vou ser obrigado a dar no gift, um gift card aqui na descrição. Do vídeo, então o primeiro cara que chegar pode ganhar Beleza? Então se liga só Agora, vamos então começar a zoeira Ela tá aqui, mas eu não vou pegar ela agora Vamos começar abrindo aqui a caixa grátis Que chegou aqui pra gente, vai que a gente ganha Uma caixa grátis, né rapaziada? Bora que bora, vamos que vamos 107 não foi, não foi né, essa era muita Aí era querer demais, né rapaziada? Bom, beleza, vamos lá então Vamos dar uma olhada aqui no nosso pes, mano Nosso pes, nosso brawl pes. Eu não fechei ainda, tô no 64 3, isso mesmo. Faltam aí 7 níveis. Mais as caixas que a gente pega no final. Pra poder fechar o passe. Mas tem muita coisa aqui, né, rapaziada? Bom, vamos abrir as caixas aí. Vamos ver o que acontece. O que a gente consegue. Pra ver se dá pra pegar sim a Amber nas caixas. Bora lá então. Agora é a hora. Partiu! Primeira caixa. A mulher que vai ter que sair, hein, rapaziada? Se não sair, 50 pilas pra vocês. 280, beleza, nada de caixas, nada de premiações, nada de, de Amber, nada de, de acessório, Mano, o que, que é isso, mano? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, rapaziada. Bora lá, mais uma então? Hum, não deu, hein? Vamos lá, vamos esperar, vamos ver o que acontece, vamos abrir aqui no estilo corta-giro. Vamos que vamos. Opa! Ganhamos o acessório do Boo! Bull pisoteador, manos Bull interrompe o avanço do seu super E com uma baita pisoteada Desacelera os, os inimigos próximos por um segundo e meio Três uso por partida Muito legal, agora só falta mais um acessório Ele tá na loja, mas se a gente ganhar é melhor ainda, né? Que aí não precisa gastar ouro Bom, bora lá, vamos em busca ainda da Amber Tem mais coisa Tem ainda um acessório e a Amber Bora pra cima acessório, o acessório do Tênis Tenaz isso mesmo, Max aparece em qualquer lugar de escolha quatro se... após 4 segundos de espera, recuperando-se de qualquer dano sofrido uso por partidas 3 muito legal, segundo acessório agora só falta Amber, mano Uh, meu Deus, bora que bora todo, tô, tô com medinho, hein, tô com medinho mas bora lá, vai sair se Deus quiser, bora que bora, vamos pra cima Opa! Uhul! Uhul! Uhul! Uhul! <risos> Ih, Ganhamos, mano Brawler lendária Amber, mano Liberada a Amber O Brawler lendário Conseguimos, meus manos, conseguimos Escapei, salvei meu gift Bom, conseguimos, mano Conseguimos a Amber Mano do céu, nem sei em que caixa Que eu consegui, mas consegui Consegui a nova Brawler Amber Tá linda demais, ainda ganhei aqui duplicadores pra caramba Liberado, moleque Mano, você tá louco Bora que bora agora, dá aquela ajuda Na nossa Amber, né, deixa eu voltar aqui pra trás E pegar todas as coisas que ficou pendente Ah, esse aqui já tinha ido Deixa eu ver o que ficou pendente, pacote de reações, tá Beleza, esse aqui ó, vai na Amber Vai na Amber, moleque, vamos tudo na Amber, ó Tem esse daqui também Na Amber, beleza Maravilha, mais na Amber Ih, tem mais coisa aqui rapaziada, tá me enganando Tá me enganando, deixa eu pôr aqui mais Coisetas na Amber Aqui ó, 50 na Amber também Beleza Maravilha, maravilha, aí ó, agora foi hein E agora vamos abrir as caixas Pra continuar e tentar pegar o máximo de ponto de poder Pra deixar nossa Amber full Então, partiu Eu parei porque é o seguinte, eu vou dar uma olhada se a gente tem muitos desses pontos de poder Porque aí eu uso tudo na Amber E o que sobrar de caixa eu deixo pra próxima abertura de caixa quando vier um novo Brawler Acho que é a coisa mais interessante a fazer Então, inclusive, se você tiver também dessa mesma forma que eu Faça dessa forma antes de abrir as caixas Pra poder guardar, salvar algumas caixas também, ó 200 pontos de poder é muita coisa Então ajuda também a diminuir aí o que você gasta de caixas, ó Mais 100 aqui É muito ponto de poder que você acumula e aí você deixa de gastar caixas pra poder salvar pro próximo Brawler que vier pra você poder tentar pegar também quando sair, né? Então, façam isso que vai dar bom aí, ó. Beleza, abriu tudo que tinha aí de pontos de poder, agora vamos completar abrindo as caixas. Então, partiu. Opa! Acho que é o seguinte, rapaziada, eu acho que já estamos com a Brawler full. Vamos dar uma olhada aqui, então, a nossa Brawler Full, vamos ver, e aí a gente tenta abrir pra poder ganhar o poder estrela, né galera É, meus amigos, o negócio vai doido, vamos lá então Melhorar a Amber de 1 até o 9 agora, bora que bora É isso, manos! liberamos nível 9 Nível 9 A nossa Amber, ainda a gente vai jogar ainda hoje com ela Tá aí, ó, Liberadaço poder 9 Vamos agora em busca do poder estrela Deixa eu dar uma, loja, uma olhada na loja aqui Na loja não tem mais nada, beleza, tranquilão Bora ver aqui, ó, agora se a gente vai conseguir Ah, aqui é os, é os acessórios que a gente conseguiu é, ganhar, né? Vou até colocar aqui já o acessório do, do Bullzão E vou colocar também o acessório da Max, cadê a Max? Cadê a Max? Tá aqui. Tá aqui, mano. É isso aí, já vou deixar selecionado pra testar depois, se é um outro vídeo. Mas agora o que a gente vai fazer é tentar conseguir os, o poder estrela dela. Então, bora partir! O Mais abertura. Acessório da Amber, ignição, Amber corre rapidamente por 3 segundos Enquanto derrama líquido inflamável para em seguida incendiá-lo use, use, Incendiá-lo, por partida 3, então o um acessório já veio, só falta o poder estrela Alô, poder estrela, bora que bora, agora é a hora, vamos tentar, mano, mas tô com medo Olha isso, rapaziada, duas caixas, mano, vamos de caixa brau normal meu Deus, vai dar, vai dar ruim, nossa, meu Deus, última caixa, é agora ou nunca, bora que bora, mega caixa, hum, nossa, opa, caraca, mentira, mano, ah, moleque, na última, mano, na última caixa, meu Deus do céu, na última caixa que a gente tinha, poder, mano, na moral, Labareda infernal Amber pode fazer duas poças de combustível no chão Ao ficar perto de uma delas Ela recarrega seu super automaticamente Caraca, na última caixa Dá um ligue, não é mentira não Não é mentira não, tá aqui ó Era a última caixa, não tenho mais Nenhuma caixa pra abrir ó. Nada, eu não tenho mais nada Não tinha mais nada pra abrir, cara Que doideira Olha isso, deixamos ela full Deixamos ela full e mais e mais, deixamos a conta, fu Minha conta totalmente full Então agora a gente vai se divertir Jogando um pouco com ela, mano do céu Bora que bora, agora é a hora Então vamos lá que vai pegar fogo Então vamos de combateira, vamos de combateira Pra gente poder testar, então É isso, já estamos aqui dentro do nosso queridíssimo combatão Vamos lá, vamos fazer a zoeira acontecer, hein você tá louco, olha isso Já consegui ali levar um pouquinho Ela é realmente quebradaça Ó, você é louco Ó, já vou ali, ó, de lado Vou de lado ali, ó Ó, ó, ó Ó, ó o dano, ó o dano, ó o dano Você tá louco, você tá louco, olha isso O cara deixou o cubo lá Eu não entendi nada, mano, não entendi nada E aí a gente vai ali, ó Tentar, opa, opa, opa, opa Boa, moleque Você tá doido, mano Caraca, moleque Olha que doideira, hein Vamos lá, vamos em busca, vamos em busca Vamos em busca dos caras aí, vamos ver o que vai acontecer Eu já quero pegar ali, ó Ih, Ih, Ih, Torro Ih, oh. Torro, ó Já dei ali o dano Nossa, pensei que ia pegar, não pegou Opa, opa, opa Aê, moleque Nossa, ela é realmente roubada Deixa eu ver se tem alguém aqui, não tem ninguém Top demais Vamos pegar ali, deixa eu ver se tem um aqui, só pra ver qual que é Ah, tá ali, ah, é o Pouco, é o Pouco Vamos ver se a gente consegue pegar ele no, Na doideira, hein tem, Tamo com 13, né, tamo com 13 Ó, deixa eu ver se eu consigo Pegar minha ult, né, eu queria ver se eu queria pegar Minha ult, oxi, parou Não morre não Não morre não, não morre não, Recupera aí, mano Ih, mano, olha lá, olha lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá vou, vou deixar aqui ó, Todo o meu óleo, meu hein, vou deixar todo o meu óleo Aqui, filha da mãe Saiu Filha da mãe saiu Beleza, agora sim, agora sim, pegamos Pegamos, de... ó Dá um lig, dá um lig, mano Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Já tô recuperando minha, meu super ali também E vou deixar mais uma vez Ih, caiu na bomba Ih, vai morrer pra bomba, mano Que isso, mano Vai morrer pra bomba aí, mano Cuidado Vamos fazer a zoeira, ó Vou fazer todo o caminho pra ele sair de lá, ó No óleo, ó ó, ó, ó olha... Nossa, olha aí eu Caiu na, na bomba Olha aí eu caí na bomba Agora ferrou Agora ferrou, agora ferrou. Porque agora o bicho vai pegar, hein? Ó, ó, ó, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Nossa, moleque. Mano, sem chance. G, G'saço, mano. Trollando, trollando noobs no nível 1. Lá no. Com zero troféus, na verdade. Trollando noobs com zero troféus. Muito legal, a galera. Começando a jogar, assim como a gente. Já, já começou um dia, então. Essa é a zoeira. Com o um Brawler roubado assim é complicado, né, rapaziada? É complicado. Muito legal. Bora agora jogar no Pique Gema, mano. Vamos lá. Bora que bora. Pique Gema agora pra poder fechar com chave de ouro. Vamos para cima. Oh, ó, tem colete ali no meu time, hein? Você é louco. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Nosso Emotezinho. Olha como torra. Olha como torra, mano. E já vou colocar ali, ó. Do outro lado já. Ó. Você é louco. Escapei com quatro, mano. Escapei com 4, mano. Hum, vamos lá, vamos baixar. Tô rato, tô rato, tô rato, Nossa, eu me sinto louco, mano, com esse negócio. Parece que isso, mano. Olha isso, olha isso. Opa, opa. Ai, ai, ai, ai, ai, Tô tudo, mano. Nossa, pesado, hein, mano. Pesado. Pesado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, moleque. Tá pesadíssimo ali, hein? Tá pesadíssimo. Vamos tentar pegar aqui mais. Opa, opa, torrou ali. GG, mano. GG. E vamos ficar aqui em cima pra poder já pegar nosso. Novamente o nosso super, né? Já tem ali, ó. Deixa eu ver esse cara. Olha aí, ó. Vai torrar. Vai torrar ali, vai torrar ali, moleque. <risos> tá torrando. E já soltei mais um. Olha que roubada! Essa Brawler, mano. Essa Brawler lendária. Lembra... Torrou, torrou de novo, torrou de novo. <risos> Tá demais, olha, ó, ó Tá demais, ó lá, torrou de novo Nossa, moleque Pelo amor de Deus, eita e... Ah, no! nossa agora foi, agora foi brabo, hein Agora foi brabo, vamos ter que correr atrás lá, hein Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar ali, ó Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, ó Pou! Pegamos, pegamos ali Vamos pegar tudo ali, vamos descer, vamos descer ali Descer pegando tudo, né, rapaziada? Vamos descer pegando tudo Boa Ó Beleza Ó, ó, ó, ó, ó, ó Ó o que torra, ó o que torra Nossa, que torre ali, ó Joguei o óleo no chão, já queimei ele E aí é GG, moleque Essa Brawler é incrível, mano Não tem jeito, incrível Muito top, rapaziada E você, gostou aí da nova Brawler? A Brawler lendária Amber, mano ó, Até completei missão, você tá louco é muito top, mano ah, Agora vai ser demais subir com ela Vai ser gostoso demais subir com a nova Brawler A Amber, que tá aqui pra vocês Olha que legal Demais, já tenho que pegar, já tenho que colecionar Mais alguns pins aqui que eu preciso, hein, rapaziada Então é isso, bora que bora, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo E é claro, deixa o seu likezão Se inscreve no canal, rapaziada Tem muito conteúdo e logo viremos Com mais novidades de Brawl Stars Fica ligado que vai ter muito gift card quem sabe não deixa um aqui embaixo, por aí, na descrição, nos comentários. Fica de olho, fica de olho aí. Se revira, que vai que você acha. Tamo junto, mano. É nóis. Um abraço. Falou. E fui.